Nós viemos precisamente hoje aqui ao Ministério entregar um pedido de reunião para iniciar um novo processo negocial com a vista à reposição da paridade entre a carreira de enfermagem e os técnicos superiores da Administração Pública. E com este objetivo vamos realizar uma greve 22 e 23 de novembro, sendo certo que caso o Ministério não abra este processo negocial, outras formas de luta se irão desenvolver, incluindo naturalmente greves. Além disto, nós vamos começar uma greve amanhã também por isto, mas e ainda porque o Ministério da Saúde, e nós, isso valorizamos, a contagem de pontos aos sítios e aos colegas que foram reposicionados, o Ministério da Saúde continua a, enfim, a não assumir claramente o pagamento de retroativo desde 2018 e a não corrigir as justiças relativas. E, portanto, não há qualquer justificação para que o Ministério não assuma claramente isto, o pagamento dos devidos retroativos desde janeiro de 2018 e a correção das justiças, e não há qualquer justificação para que o Governo e o Ministério da Saúde discriminem negativamente os enfermeiros isto é, discriminem no sentido do seu salário, voltar de novo, como aconteceu antes de 1991, os licenciados em enfermagem terem um valor económico do seu trabalho, terem uma remuneração inferior aos outros licenciados da Administração Pública. São greves que, portanto, das 8 da manhã até às 24 horas, portanto, abrangem o um conjunto dos turnos, para esta greve, enfim, naturalmente iremos assegurar os serviços mínimos que estão definidos e o que esperamos é que, de facto, os enfermeiros manifestem, o seu sentimento de injustiça que sentem face a estas não clarificações, às não resoluções a esta discriminação por parte do Ministério da Saúde. Importa referir que eh, o Ministério da Saúde discrimina em relação à contagem de pontos os enfermeiros Face ao Sense de estabilidade Pública, porque os Estados de estabilidade Pública foram posicionados e foram recebendo desde janeiro de 2018. O Ministério da Saúde atrasou quatro anos esta contagem de pontos e agora diz que é por ser muito um dinheiro que não pode pagar desde 2018. Por outro lado, o Ministério da Saúde penaliza os enfermeiros com mais anos de serviço e com melhores qualificações, porque enfermeiros que foram adquiriram especialidade, foram promoveram a uh, concursos um superiores, especialistas, chefe e supervisor, e até que assumiram responsabilidades de formação e que foram previstas também graduados. Sempre, mas são penalizados na contagem de pontos.